Isto está, está no nosso site, está tudo. Mas podemos. Uh, esta, ok. Então, há outras versões e, e também há mais recomendações sobre isso. Uh, à medida que eu vou apresentando, podem fazer as perguntas no final, se quiserem, mas há aqui certas partes que podemos ir um bocado mais a fundo, conforme o vosso, o vosso interesse ou não, se perguntarem logo no, na hora. Ok? Pronto. O acho que vocês já sabem o que é o arquivo.pt e eu vou dar uma, bela, uma, uma breve descrição de como é que funciona o arquivo.pt para conseguirmos perceber quais são os pontos onde é que nós podemos atuar de forma a conseguir termos uh, informação melhor uh, preservada. Nós basicamente temos dois pontos uh, essenciais no, no, no workflow de, de preservação e, e de como nós funcionamos no arquivo.pt. Temos a parte da recolha, que é a parte em que nós corremos uh, um, uh, soft, o software, neste caso, o, o robôs, também, também ou web, web spiders ou crawlers, são vários termos que são utilizados para recolher esta informação. A internet, nós existe muitas páginas e é impossível fazer isso manualmente. Apesar de é possível, se quisermos qualquer coisa mais seletiva, é possível ter um humano seletivamente a escolher esses recursos, mas nós somos poucos e, e mesmo, mesmo o nosso domínio .pt é bastante grande. Então, nós usamos esses robôs que automaticamente navegam pela internet e vão adquirindo estes conteúdos e vão guardando uh, para, o, para o arquivo. Isto é o primeiro desafio, que é ter acesso realmente a essa informação que vocês ou os utilizadores querem publicar e, e, e desejam que desejam ser preservável. O segundo ponto é, é, é reproduzir, reproduzir, ou seja, tentar uh, que o utilizador veja a página, no, a, a página como era no futuro, e, e tentando uh, ao máximo transmitir o mesmo look and feel de como é que era. E, e quando, quando, em geral, nos arquivos da web, quando se tenta uh, preservar esta informação às vezes temos alguns problemas e, é, e já aumenta é E de acesso, aqui nesta parte de, de recolha, ou, ou por causa da parte de reprodução, que nós temos um software especializado para fazer este tipo de, de reprodução. Eu vou-vos dar vários, várias, um, vari, várias dicas e vou-vos dar vários exemplos para tentarmos perceber um bocadinho melhor. Pronto, isto é o tal robô que eu estava a falar e aqui temos mais ou menos um esquema de como é que uma página do web, uma página do web, já, na realidade são vários recursos interligados e todos ligados, e nós no arquivo.pt, nós temos os nossos robôs, nós damos um conjunto de endereços que nós chamamos de Sheets, que é os endereços de base, que o robô vai, os crawlers vão começar a partir daí a navegar, uh, geralmente uh, temos uma lista dos sites.pt, temos uh, listas de sites que, que os utilizadores Uh, nos sugerem para pa preservar. Nós temos um formário em que vocês podem mandar, olha, preservem que este site, e nós incluímos estes site, e nós chamamos isto de sheets, que é o ponto de partida do, dos crawlers. E o crawler, ao, ao navegar, ele vai aqui ao site.pt, ao index.html, ele vai descobrir mais links e ele vai começar a seguir estes links. Ele vai encontrar um, um logo e vai guardar para o arquivo.pt. A seguir encontra uma ligação para, para, para o about, para a página about, vai a esta página, e volta a fazer o mesmo processo e assim, recursivamente, e vai descobrindo vai descobrindo os recursos e vai guardando na nossa plataforma no arquivo.pt. Com estes recursos que tivemos acesso, tivemos acesso guardámos estes recursos, tentamos reproduzir. E aí quando vocês põem um URL ou quando tentam aceder a uma página arquivada, vem esta interface com a página vocês quiserem, podem expandir e também temos uma interface em que vem a página sem o nosso frame, digamos assim. E, e, e nos melhores casos, quando as páginas estão mesmo bem arquivadas, vocês conseguem, têm todos os links navegáveis, têm as interações... As interações que haviam no, no, no site original são mantidas. Isso foi um site que foi, foi preservado em excelentes condições, mas nem sempre isso é possível. E, e é por isso que eu estou aqui a tentar uh, um, Passar alguma informação ou, pelo menos, a sensibilizar para alguns problemas que, que os arquivos da web encontram quando tentam preservar. Neste caso, este é o site do publico.pt. Está irreconhecível. Ao todo, são seis recomendações. Tanto a nível de... Vou abordar vários temas. A primeira, identificar corretamente a data da publicação. Esta aqui não é tanto a nível de como é que o site foi recolhido, ou se o site foi recolhido bem ou não mas é por uma, por uma questão do, do utilizador que no futuro vai, uh, vai uh, uh, analisar esta informação e vai, e vai separar com, com vários problemas. Por exemplo, isto é, uma, é a página do Observador, do Charlie Hebdo. Vocês sabem-me dizer quando é que foi a, a, a data que aconteceu isto? Podemos ver aqui, aqueles dizem isto tem é uma hora. 2015. Exatamente, mas pronto, aqui, aí é a questão. Daqui a 20 anos, nós agora isto ainda é mais ou menos recente, ainda conseguimos contextualizar. Daqui a 20 anos podemos não conseguir contextualizar desta maneira. Vamos saber que isto eram 11 horas e sabemos... Porque não há sítio nenhum diga a data Explicitamente, não. Explicitamente. E isto aqui, na realidade, é a data em que nós, o nosso crawler passou naquele site. E diz que é dia 8, mas na realidade isto aconteceu dia 7. Um utilizador mais perspicaz podia conseguir derivar essa informação através. Oi, peço desculpa. Através aqui do endereço que tem a data 2015, do 1, do 7. Mas já já, já não foi óbvio. Daqui a uns anos pode não ser nada óbvio mesmo. Se calhar nem sequer é utilizamos datas, sabe-se lá, não se sabe. Uh, mas pronto, isto é um dos problemas. Então quando se, quando se publica informação. Mas isto é em geral, seja para ser preservável, seja mesmo pós-dias dois, de hoje. Mesmo para se ter, são regras de boas publicações e, que, obviamente, que ajudam também na parte da preservação. Aqui temos um exemplo correto, digamos assim, do Diário de Viseu, em que nós, claramente, temos temos sabemos que foi dia 1 de setembro. Temos aqui tipo, na, na página geral, como se fosse um jornal, mas nas próprias notícias temos sempre aqui um cabeçalho. Há muitas plataformas que já, já dão isto automaticamente, mas volta que não volta, encontramos esquecerem este pequeno problema, este pequeno pormenor que causa alguns problemas principalmente ao, ao investigador do futuro, neste caso, que tiver a tentar ver esta informação. O, o, o, o segundo caso, eu diria que este aqui é dos mais problemáticos que nós temos vindo a ter no arquivo e este sim tem impacto direto na maneira como o site é, é, é, é representado no arquivo.pt, porque isto influencia na parte da recolha, ou seja, na parte do acesso ao conteúdo, que é o que Se algum de vocês uh, ouviu falar, sabe o que é que é, tem uma noção. O, basicamente o, o, o, o, o Robots é um, é um protocolo, -zito em que vocês conseguem ver no vosso site ou no outro site, se forem à raiz, põe o nome do site site.pt/robots.txt e aquilo tem uma série de diretivas com os crawlers, pelo menos os bons, obedecem e, e nessas diretivas consegue-se dizer o que é que deixam, aceder ou não. Quando eu digo deixam, aquilo, aquilo o coisa não é, não é proibitiva, porque qualquer robô pode simplesmente ignorar, mas os bons robôs, seja o da Google, seja o nosso, seja o de IAU, seja, seja qualquer outro, segue essas indicações. porque Aquilo dá para especificar por exemplo, vocês podem não ter interesse com o robô e nós também não temos interesse partes do vosso site que, que têm a ver com, com logins. Esse tipo de informação, nós não temos isso esse a preservar, aí pode ter um robô olha, não passem por aqui porque não, não vale a pena. Mas rápido mas facilmente ou, ou as pessoas esquecem-se, esquecem-se que existe esse ficheiro e, e está mal configurado ou configura mal e depois temos problemas tanto na parte nós de preservar, inclusive também o Google, porque se o Google não consegue aceder a essa informação, porque ele respeita, depois também não consegue processar e não consegue aparecer no, no, nos motores. Depois as pessoas perguntam-se porque é que o site delas não aparece, não, não, não, não, não tem uma boa visibilidade nos, nos motores de busca. Isto é o, o dn.pt como era, só para, isto é para, para dar um contexto de qual é o tipo de estrago que este, que este ficheiro pode, pode fazer. Isto é como era em 2016 isto foi é como foi preservado? Uh, vocês mais ou menos conseguem me dizer qual é os problemas que identificam aqui ou qual, qual é o CSS. possível CSS? Exatamente, claramente o site está, está sem estrutura, está sem desenho, está sem nada. Não deixa, por exemplo, se quem quiser fazer processamento de texto, a informação está lá, o texto está lá, mas mas por exemplo se quiserem fazer uma análise de onde é que estavam os blocos informação já se perdeu. Isto é, o, é como estava configurado o, o, o robots.cxt no site do dn.pt. Isto é um exemplo do robots.cxt que é um feijinho de texto com estas diretivas uhum. Tem um user agent, neste caso tem um wildcard quer dizer todos, qualquer user agent, qualquer crawler. E depois tem um, umas diretivas de, de não permitir. E eles estavam explicitamente a não permitir Acesso aos scripts, ou seja, isto vai interferir com a parte de, de funcionalidade mesmo do site. E CSS. E a partir daqui, a partir do momento em que nós não temos acesso à informação, é impossível depois... Aqui fica logo... é, é logo game over, digamos assim. Depois também há outro problema, que é o problema nós temos acesso a esta informação, mas depois não conseguimos estar a fazer corretamente o, bem o replay. Mas isso depois, no futuro, dá sempre para dar um jeitinho e conseguimos Uh, remediar o problema, mas temos que ter informação. Portanto, a partir do momento em que não temos a informação, foi tudo à vida. Inclusive a própria Google alerta sobre este tipo de mal tipo utilização. Dissoling crawling of JavaScript or style sheets in your site, no CXT, harms how well our and index your content. Ou seja, eles próprios alertam e mesmo assim Uh, e não, nos dias de hoje vemos sites mal, mal configurados e só, só estão-nos a prejudicar a nós e estão a prejudicar também a eles próprios. Um, quando eu estava a falar da parte que inclusive há pessoas que se esquecem. Esquecem-se. Por exemplo, eu vou-vos dar aqui este, este exemplo. Isto é um exemplo da casa que é a Bion. É um serviço uh, nosso da, da, da FCT. Vocês aqui veem que o site não tem imagens. Está-lhe a faltar as imagens. Isto só nós, nós também só reparámos isso depois e avisámos, olha, nós não estamos a conseguir recolher isto como deve ser. E eles não sabiam e foram ver e repararam que... E aqui não foi, não foi de propósito, não foi por... Uh... Foi porque se esqueceram, porque o, neste caso acho que foi o, o Joomla, acho que era o Joomla, a plataforma, a própria plataforma, o, por omissão, já vem com o robots a fazer esse tipo, este tipo de. E isto, mesmo, por exemplo, para o Google Images, né? as imagens do, do site deles nunca, vai, nunca vão aparecer lá, então eles não deixam chegar lá. Pronto, depois temos alertado, eles corrigiram o problema e pronto, já temos um site, já, já está identificado, já apanhamos as imagens. Este é o ponto número um que é o que acho que é o que, neste momento é o que prejudica mais o, os arquivos da, da, da web. Para permitir, ou não têm lá nada, nenhuma diretiva a negar o robô, ou se, ou, ou se quiserem explicitamente dizer ao nosso software que está corretamente identificado, como arquivo Webcrawler, é só acrescentar esta, esta, estas duas linhas no robots.txt TXT, que basicamente diz, olha, podem varrer tudo. Sim. Isto, isto, sim. Ou então, simplesmente, se não tivessem, por exemplo, aquele user-agent, como eu estava a dizer, que fazes tudo, podem simplesmente não pôr nada. Se não, se quiserem, ok. Nós queremos só este crawler, só queremos este e o da Google, podem fazer isto explicitamente. E assim não há mais problemas. Vou utilizar um endereço para cada conteúdo. Como eu, estava, como eu tenho estado a vez explicar, nós temos o nosso robô e o nosso robô segue links. E é a partir desses links que ele encontra esta informação. Portanto, quando vocês querem, quando publicam a informação e desejam que essa informação seja, seja preservada e, seja, e, seja, e tenha mais visão, mesmo para qualquer um sistema que, que, que tente tirar a partir disso, convém haver um, um, um endereço explícito que aponte, que diga onde é que está esse conteúdo. vou -vos dar um exemplo, por exemplo. Isto é o site do, do ISCT e há certos uh, PDF, certo tipo de informação que só aparecem quando se escreve umas keywords. Isto, isto, isto é problemático para nós, porque não é fácil nós encontrarmos este, este, estes links. Eventualmente existe um link. Existe um link para isso. Mas o Robon, como está, como tenta descobrir aquilo, ele não vai. Ele não vai ele, ele não vai fazer a, é estas keywords. Exatamente. E isso é problemático. Ou seja, quando tentamos aceder aqueles recursos, não, não, não, não vai estar arquivado. E precisamente por causa disso, porque basicamente é que não, não existe esta quebra de ligação, não existe, ele não, vai não, não consegue encontrar um link, não consegue encontrar este link, basicamente. E isto, isto também é problemático. Se você, eu vou dar aqui, sim, pode acontecer, mas, por exemplo, eu vou dar aqui, já a seguir no meu próximo slide, que é, por exemplo, se tiverem um mapa do sítio, seja deste ou seja aquele xml, mesmo que tenham um site com, com, com links que apareçam, mais interativos que, que os links vão, apareçam, isto assim ajuda os robôs, têm um ponto de entrada. O, o importante é haver um ponto de entrada para que consiga-se descobrir essa informação. E aí já não é preciso preocupar com com vá com a parte dinâmica. Se não, se não por exemplo, há também aqui um, um ponto essencial que, que não podemos esquecer. Nós quando estamos a arquivar é, é, é, é o neste caso, por exemplo, é o ponto PT em geral, ou seja, não é um site, não são dois, são três, ou seja, fazemos isto de forma massificada, não é de uma forma personalizada. Eu só um site, se eu for arquivar um site muito específico eu aí sim consigo dar diretivas, por exemplo, para tentar escrever keywords, para tentar descobrir mais sites. Mas nós quando fazemos isso para o .pt em geral, nós não conseguimos estar a fazer isso, não conseguimos ter um crawl personalizado por cada site. E os arquivos da web em geral funcionam assim. Vai, vá, portanto a informação tem que estar acessível o máximo possível. Isto não dá trabalho nenhum, isto até para o próprio utilizador. A nível de navegação, ele vai ao mapa e ele consegue perceber mais ou menos como é que o, onde é que pode encontrar essa informação, sem estar a andar ali aos cliques para, e às keywords para descobrir a, a, essa informação. mantém o mesmo endereço ao longo do, do tempo. Este aqui é um, é um, é, é, é ajuda no, na, na parte de visualização do, do site, da história do site no, nos arquivos. Vou dar um exemplo. Temos um site que era o site.pt que entretanto tem outro nome. Novosite.pt, na realidade é o mesmo site, mas quando estamos um investigador está a andar no arquivo, ele pode falhar esta ligação de um para o outro. Ele pode pensar que isto é um site que acabou em 2009 e pode pensar que este é outro site que surgiu em 2010. Ou seja, houve aqui uma quebra do, do, do histórico e às vezes... Pá, agora, nos, nos tempos, isto ainda é tudo muito recente, ainda não faz muito estrago, digamos assim. Mas um investigador, para ele depois conseguir relacionar que este site era este, pode não ser fácil. E, e mesmo, para o, mesmo também no motor de busca Google para fazer isso, se fazem, esta, se fazem isto desta forma tão disruptiva, também vão ter problemas de certeza de, de, de, de ranking. A, Exatamente, aí é, é exatamente o, um, o remédio, digamos assim, para, para este problema. E mesmo assim, às vezes falham, que é fazer um redirect. Ou seja, aqui no, no ISCTE eles fizeram isso. Eles eram o ISCTE.pt e passou a ser o lpt Se eu no arquivo procuro por ISCTE.pt, eu vejo o histórico todo. Ele, na realidade, o que está a acontecer é que eles, a dada altura passaram a redirecionar tem um redirect daqui para aqui e o crawler como segue, segue os redirects e vai registar a mesma essa informação quando vemos a tabela de versões vemos tudo não vemos uh, uma imagem fragmentada do do, do, do site claro quando escrevem só isto que é o traço il.pt já só vão ver aquele aquele pecado mas quer dizer, só pelo real, na realidade só passou só passou a existir a partir dali é correto utilizar formatos adequados para preservação. O que é que eu quero dizer com isso? Um exemplo. Isto é um site não tem nada basicamente. Porquê? Porque eles utilizavam flash. E o flash é um, é um, é um, é um formato que é, que é proprietário. Neste momento até os browsers já começam a bloquear. Começa a ser problemático. O, o próprio flash também, a nível de como é que a uh, da dinâmica da web em que a informação, os recursos têm que ser ligados uns com os outros, ele quebra isso completamente. aquilo aliás, logo quando surgiu, logo ao início, houve pessoal a dizer atenção. Isto, isto quebra o, os princípios fundamentais de interação na web. Houve avisos, mas, mas mesmo assim foi bastante usado. Os 99%. Mal. e é por causa daquele problema que deixa de haver os links. Deixa de haver aqueles links que os robôs passam a não conseguir uh, aceder. Seja o nosso, seja o da Google também. Ou seja, se este caso acontecer, ou se tem que Geralmente era também mais por princípios de design, tem que haver outro, outro tipo, outra fonte de informação, digamos assim, para conseguir ir buscar só com o flash, uh, não dá. E depois tem o problema que é proprietário, e pronto, isto aqui depois houve aquela manifestação que a malta já estava a ficar toda farta do, do, do flash e agora vai, vai cada vez mais, está, está mesmo a acabar, está tudo a, a descontinuar, está a demorar. Os formatos que nós devemos escolher são for, formatos que permitam-se uma utilização, que obedecem a standards, especificações públicas, um, código aberto também, é, um, código aberto, porque não podemos esquecer que temos um formato e esse formato. Não é para ser visto nos dias de hoje. Quando estamos a falar de preservação, estamos a falar num, num rancho temporal uh, muito maior. E quer dizer, se tiver o meu formato proprietário, eu dou, daqui a 10 anos, se aquilo não, for, se não se tornar público, como é que alguém vai conseguir replicar aquela informação? Vai ser muito mais difícil. Claro que, por exemplo, no caso dos, da, da Microsoft, ou mesmo no Flash, ele beneficiam um bocado daqui da parte do amplamente usados como são tão usados existe mais pessoas ou existe mais esforços para tentar manter o formato vivo e pronto ajuda um bocado ainda temos software para conseguir uh, fazer o processar aquilo mas há outros que não ficam mesmo completamente no, no, no esquecimento e daqui um, e passados uns anos já ninguém tem o software para conseguir reproduzir aquilo portanto o adequado é tudo o que seja normas standards abertas por exemplo então, o HTML, Open Document, PDFs, imagens, sem ser proprietárias também. Os.docs Macromedia Flash, que é aquele exemplo que eu estava a dizer, por serem formatos uh, proprietários, não, não, não são adequados. Uma outra forma que, que se tem, e esta é mais de, de, de enriquecer os conteúdos, é através da utilização de metadados. Por exemplo, uma pergunta muito frequente, e até foi abordada aqui no, na, na apresentação de é qual é o autor da página, qual é a data da publicação. Geralmente essa informação não, não está disponível, mas, você, mas pode estar disponível através de metadados que se que se inserem na página. Por exemplo, um exemplo de, de metadados que pode ser inserido é o Dublin Core. E aqui podemos dar um exemplo em, em, em que diz que o criador, neste caso Daniel Gomes, quando é que foi criado, quando é que foi modificado. Isto, apesar de não estar visível para o utilizador diretamente, isto pode ser processado por máquinas. Portanto, a, a nível de, de, de alguém que esteja a processar esta informação automaticamente, e geralmente no arquivo ou na web em geral, geralmente é, a informação é processada automaticamente porque a escala é demasiado grande, todos estes, estes, estes detalhes podem ajudar, podem ajudar. E, então isto ajuda, enriquece essa, essa, essa, essa informação que, que publicaram. Pronto, para resumir, identificar corretamente a data de publicação, que é para ver um contexto temporal de quando é que realmente aquele evento aconteceu e não andarmos a tentar procurar, porque a data de recolha não, não é obrigatoriamente a data de quando é que, é que aquela informação foi publicada, muitas das vezes, por exemplo, um site pode ser publicado em janeiro e nós só passamos com o nosso crawler a meio do ano, por exemplo. Atenção ao protocolo de exclusão de robots, este acho que é mesmo o piorzinho, se os arquivos da web em geral ou o Google ou não conseguir aceder a essa informação não há nada a fazer. Usar um endereço para cada conteúdo forma de conseguir chegar, ou seja, isto aqui tem a ver com a parte de acesso à informação. Manter os endereços ao longo do tempo, utilizar os formatos adequados, como eu estava a mostrar, e aqui, aqui é a parte de, de acesso. Aqui já influencia mais a parte de reprodução, de conseguir fazer o replay da página como estava antes. O nosso software tem, tem que conseguir processar isso. Aliás, o próprio browser que vocês usam, porque sendo baseado no browser, vai ter conseguido também. Hum, fazer o replay disso, por exemplo, os sites em flash, se vocês não tiverem o flash instalado na vossa máquina, um site com flash, não vão conseguir fazer o replay. Isso é um exemplo de um, de um problema de termos usado, ter usado aquele formato, que não é, não é adequado. E publicar metadados para enriquecer estes conteúdos. Agora, eu, estava, estas, eu tenho estas regras, e depois há também um link com informação um bocado mais detalhada sobre este assunto, e e também os porquês, eu vou-vos dar um, um, uma ferramenta que, que avalia, vocês colocam o site e avalia o quão preservável é o, é o site, que é o Archive Ready, basta é só o http, archiverady.com, em que vocês põem um, um, um site, o vosso site, ou um site que conheçam, e ele tem uma série de, de heurísticas e dá uma avaliação. Por exemplo, neste site do dn.pt dá uma, dá uma avaliação de 65% preservável. Eu acho este site muito bom porque ele também, além de dar esta, esta, esta informação, ele também uh, indica quais são os problemas. Por exemplo, aqui nestes operadores, um dos problemas que ele identificou logo no dn.pt é exatamente o, os diesel, aos scripts e aos E ele avisa-lhe, isto é mau. E podemos ver aqui, ele te, também tem a categoria do, do problema, é um, é um problema de acessibilidade, ou seja, não consegue aceder a esta informação. Ele tem outro, por exemplo, aqui nos mídia ele vai dar alertas se tiverem formatos que não sejam tão adequados, se tiverem problemas também com o próprio style sheet ou HTML que não estejam bem, bem informados, ele também alerta. E, e basicamente, isto, aquelas regras que eu estive a dar aqui, tá, basicamente isto tenta... Criar uma heurística a partir, a, a partir delas e muitas mais. Existe um estudo mesmo só sobre isso. Agora também vou dá outra ferramenta. É, é Por exemplo, temos aqui da web e nós proativamente, digamos assim, tentamos recolher o, a, toda a informação. Mas vocês próprios também se quiserem. Por exemplo, tem um site que vocês... que vos agrada e que querem ver preservável. Vocês podem sugerir para nós ou vocês próprios podem preservar. E a ferramenta é esta, é o Web Recorder. É este o endereço. isto Não, é, não precisam pagar nada, não precisam fazer nada, aquilo é tudo a partir, a partir do, do, do browser. E o Web Recorder é o, que para, o que vos permite é vocês vão a esta plataforma, põem o site em que querem, conseguem inclusive escolher qual é o tipo de browser que, que, que estão a usar, para ele simular, porque, por exemplo, Uh, há sites que têm um look and feel diferente se usam o Chrome ou o Firefox. Há, há, há certas coisas que ficam, ficam diferentes. E ele depois, basicamente, vocês conseguem estar a, na a navegar no site. Vão ver que estão aqui a frame do Web Recorder. E ele por trás está uh, a guardar a informação. Sim. Sim. pronto. A desvantagem é que vocês têm que fazer isto tudo, tudo à mão. O ponto forte, digamos assim, é que a nível de, de fidelidade de recolha e de, de, de replay é o melhor que há. Porquê? Porque ele na realidade, ele está a usar um browser mesmo, Vocês estão a usar o browser. Uh, nós também temos software que faz isso automaticamente, mas é mais difícil, é mais lento. Por exemplo, JavaScript, aqueles conteúdos dinâmicos que estávamos a falar que correm no browser, que renderiza as partes do site que são renderizadas só na altura em que vocês navegam, ele renderiza isso e portanto ele consegue descobrir essa informação. O, a desvantagem é que tem que ser vocês manualmente. Uh, ele inclusive por exemplo, oh, ele tem uma opção. Vocês depois podem experimentar que é o auto scroll por exemplo nas páginas do Facebook também é muito bom. Nas do Facebook quando vamos vemos só vá, metade da informação e à medida que vamos fazer o scroll down, né, ele vai descobrindo mais a informação. Com o software convencional nós só vamos conseguir buscar aquele bocado de informação que ele, que ele recolheu na altura para descobrir o resto da informação. Tem que realmente haver um evento de scroll down e ele vai descobrindo e vai guardando. A grande vantagem é que vocês conseguem fazer isto tudo autonomamente, a nível de qualidade é das, é das melhores que há e depois existe nós, nos arquivos da web em geral, seja o Internet Archive sejamos nós, seja qualquer um Existe um formato, um standard de, de como guardar esta informação, que é o, é o WArc. Aqui ele tem um conjunto de metadados, qual é o site, e vem, o, vem o, e vem a seguir o payload do site. E o Web Recorder, ou seja, a qualquer altura, fazem carregam em download e ele descarrega toda aquela informação que vocês tiveram a, preser, a preservar neste formato. Este é um formato que vocês dão estes arcs a, a qualquer arquivo da web e o site, eles não conseguir integrar sem qualquer problema no, no, no, no arquivo. Ou, e também existem ferramentas, outras ferramentas que, que fazem precisamente este replay, o replay da página, ou seja, tentar fazer, mostrar como é que a página estava antes, todas elas, o input é sempre double arcs. Portanto, isto é standard. E lá está aqui, é só para exemplificar, vocês podem selecionar o que querem, o que querem preservar, Podem vocês fazer a captura para dar buarques, e a qualquer altura podem dar a um arquivo .pt ou Internet Archive para reprodução ou existem ferramentas também para, fazer, para serem vocês próprios a fazer o replay e elas vão ingerir este tipo de informação, não é o, a página HTML uh, simples como, como quando fazemos control, quando save us, geralmente vem, não é, não é com esse tipo de, não é nesse, nesse formato. estava a falar daquilo do Lucanfield do passado. Também vou vos dar outro outro serviço que é o Old Web Today. O que ele faz é, vocês vão sair, também é gratuito. Aqui o, o que acontece é que é que vocês conseguem escolher qual é o browser. Por exemplo, nós agora é tudo, está tudo a correr com o Google, mas por exemplo antes tinhas o, o Netscape. E aqui o que ele vai fazer é, ele, isto, isto não é um arquivo. O que ele faz é alimenta-se dos outros arquivos, como o nosso. Através de protocolos, por exemplo, aquele, aquele protocolo do time travel que permite descobrir onde é que existem uh, versões daquela página nos diversos arquivos, que eles momentos, e ele tem, é, tem um, um simulador, põe o URL e vocês conseguem ver a página como ela, antes, como ela era antes e com o look and feel antes, como se fosse uma pessoa daquele tempo a usar o navigator a ver aquela página. Portanto, e há páginas que, à medida que as coisas vão evoluindo, aqui tem que -se começar a usar deste tipo de, de soluções. Né? Já não basta só com qualquer browser chegar lá. Não, tem que ser usar o browser da altura e fazer o replay da página da altura, ou qualquer, qualquer uh, emulação desse, desse género. Para finalizar, vou-vos só uh, mostrar um serviço que nós temos no, no arquivo que é o Robustify, que o objetivo dele é minimizar os erros que naturalmente começam a ocorrer num site devido a quebras de ligações. Os sites estão sempre a ser mudados e naturalmente, ou por esquecimento ou por falha, existe um link quebrado ou porque o site deixou de existir. O que este, com este serviço o que nós fazemos é, vocês têm o vosso site, por exemplo aqui é o visibilidade.net/Daniel e tem aqui várias ligações, bastante antigas. Estamos a falar de 2008 e 2011. Ou seja, o site, provavelmente, o site por onde ligava já não existe. Quando o utilizador vai ao, ao, ao vosso site, ou este site, quando carrega aqui neste link, o, o, um, a resposta padrão é o 404 a dizer que não existe. Mas se tiverem a usar o Robustify, vocês robustificam, digamos assim, este link e ali, em vez de apresentar um 404 ao utilizador, ele vai a um arquivo da web e mostra esta informação, que neste caso mostrou está aqui com o arquivo, pode ser para outro arquivo, uh, pode ser também para, para uma data específica. Por exemplo, vocês querem linkar uma, uma página de uma notícia, faz de conta, quando fizeram uma notícia, vocês querem linkar aquela página específica. Se vocês linkam para, li, para, para LiveWeb, para, live para o vivo, a qualquer altura aquela informação pode ser alterada vocês estão linkar para uma informação que não era essa a informação que vocês criam Aqui conseguem robustificar nesse sentido porque apontam para, para aquele site, naquela data, com aquela informação exata que vocês criam E então este é este serviço. O que ele faz é... é o, o base é fazer isto. Ele verifica se o recurso está online ou não. Se tiver, mostra. Se não tiver, vai ao arquivo. E, e isto é muito simples de, de implementar em qualquer site. A única coisa que é preciso fazer, por menos para para este uh, comportamento padrão, é adicionar este script está aí buscar aos nossos serviços. São só estas duas linhas de código, este snippet de código. Isto está, está no, no arquivo.pt e ficou com o, com o site robustificado, digamos assim. E pronto, é tudo. Uh, estas recomendações estão, estão neste link. Uh, estão um bocado mais detalhadas, tem um texto mais explicativo. Mais, uh, se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Obrigado.